Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Sou Casa, tá? É do cantor Eliseu Alves com André Aquino, dos cantores, né? Tá bom? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, tá bom? William, você é chato pra caramba, que você não vai de sininho. É... Porque eu sei que menos de 30% dos inscritos do canal recebe as notificações por causa disso, tá bom? Então tem muita gente aí que às vezes me chama pedindo tutorial, e o tutorial tá aqui no canal, ok? Bom, é, eu vou usar aqui um piano com pad, tá? Esse aqui, ó, dá um grauzinho no pad aqui. William, que teclado é esse? Eu tô usando aqui um Privia PX5S da Cassio, tá? E esse timbre aqui tá aí no canal de graça para baixar Só para quem tem PX5S, tá? Então não adianta você comentar William, tem esse timbre pro XPS10? Não, não tem Só para o PX5S, tá bom? Então você baixa de graça aí se quiser, Vou deixar aí na descrição aí o link tá, Do vídeo ensinando a baixar, instalar tudo mais E vamos pra música então, tá? Música tá em Dó maior Tem apenas três acordes, tá? Fá Ok depois vai para Dó maior e depois para Mi menor, tá? Todinha dessa forma, tá? Então os tempos vão ficar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, duas vezes 4 tempos para Fá, depois 4 tempos para Dó, 1, 2, 3, 4, e mais 4 tempos para Mi menor, tá? Se você for iniciante, você pode usar a pulsação. Tá vendo? Ó? Toca aqui a esquerda junto com a direita no primeiro tempo e depois conta até 4. 2, 3, 4. De novo. 2, 3, 4. Vai pro dó. Tá? Pode ser aqui em cima. 2, 3, 4. Depois Mi menor. 2, 3, 4. Nessa levada se toca a música tória toda do começo ao fim tá bom vou passar agora a introdução tá? A introdução é isso aqui ó dentro dessa ideia desses acordes tá só fazer o baixo oitavado tá e vai fazer isso ó beleza depois aqui mais uma vez aqui, tá? Agora eu vou passar devagarzinho para vocês, ó. Ok. Agora vamos pro Dó. Cai no Mi menor. Mais uma vez. Cai no fa ó. vai pro dó e cai no mi menor, ok? Feito isso, na música ele canta e o tecladista continua, né? E ele vai cantando, tem liberdade, letra, né? Tá? Só que pra, pra você que toca o teclado cantar e tocar isso aqui vai dar um trabalhinho, tá? Então assim, vai depender Se você for só tocar, dá pra fazer a introdução enquanto canta Agora se você for tocar e cantar, você vai dá uma raladinha, tá? É, vai ficar aqui então, naqueles tempos que eu passei anteriormente né? Fá Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Eu acho que eu vou só tocar o acorde Tens liberdade aqui Fá, tá vendo? Vai pro Dó. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. E menor. Repete. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Beleza? A outra parte, sim, da mesma sequência de acordes. Sol sou tua casa tua Na primeira vez ele para no Fá, tá? Aí retoma a música, né? Tens liberdade aqui e tudo mais e tal. Depois vai fazer o solto a casa de novo. E depois vai vir por último aquela parte do perdão, mesma sequência de acordes, tá? O teu perdão é com... Bom, é só isso a música, tá? Dá para fazer mais coisa? Dá, mas eu não consigo passar aqui no YouTube porque são materiais que estão dentro do curso, como leaks, né? Notas de passagem. Entendeu? Tens liberdade. A mim, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade. A mim, Espírito santo santo Espírito pra você vir nessa linha, ó. Entendeu? Só que é um material que tá dentro do curso, eu não consigo aqui liberar para vocês, tá bom? Então, assim, se você quiser se aprofundar mais, tá? Estudar comigo, é, ter o meu suporte, poder falar comigo, conversar e tudo mais... Entra lá no curso de teclado online, tá? O link tá na descrição do vídeo, tá bom? O link da cifra também tá na descrição, ok? E aí você vai poder não só estudar teclado de verdade, como também ter o meu suporte direto. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Tá? Eu fiz uma votação aqui. O pessoal demorou um pouco de responder. Acabei gravando essa música. Mas a outra música da votação eu também vou fazer. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!